Agora já trabalha nesta área também há bastante tempo. Um, todos os dias há novidades e é sempre excelente ver se estamos a par das últimas, das últimas novidades que o Vasco consegue sempre um, manter-nos informados. Percorremos o país também a dar formações na área do marketing digital para o setor imobiliário. Não é? E, e então nós já estamos familiarizados com a forma de comunicar do Vasco que é sempre surpreendente, ou seja, qualquer coisa que surja de novo o Vasco é dos primeiros logo a, a, a comunicá-la. Por isso, eu acredito que este livro vai ter imensas dicas, imensos truques, imensas ferramentas para ser um bem organizado e obviamente nota-se logo o facto de ter sido uma impressão a, a cores também dá outra vida ao próprio livro.